Finalmente foram reveladas as novidades da Clan Wars, a famosa Guerra de Clãs no Clash Royale. Mas você prestou atenção em todos os detalhes? Tem coisas ali meio misteriosas. Quer saber tudo sobre os easter eggs desse TV Royale? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash.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 foi jogada pra gente e no meio disso tudo veio algumas informações que podem ser verdadeiras, podem ser falsas Podem não vir agora, podem vir depois E nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, galera E vamos começar já sem muita conversinha A gente viu o vídeo, um vídeo bem rápido, dois minutos e pouco E muita coisa apareceu, mas separei algumas coisinhas diferentes aqui pra vocês Bom, primeira coisa que vocês vão ver aqui comigo é esta imagem aqui, ó Primeira imagem, aquela bandeirinha Com uma mão segurando, uma bandeira Com o número 232 O que seria isso, rapaziada? Bom, no vídeo ela apareceu ali rapidinho e tal Vieram lá de cima mostrando pra descer Pra poder mostrar o clã E mostrou essa parte, eu falei, o que, que será essa bandeira? E aí algumas coisas que eu pensei de imediato seria Será que é a posição do clã na Guerra de Clãs? Será que é, é, é o número que ele tá na, na, no ranking de Guerra de Clãs 232? Será que é algum tipo de recompensa que o clã vai acumulando durante as guerras? Na Guerra de Clãs atual, ele mostra ali a quantidade de pontos de guerra que o clã tem. Então a gente fica imaginando que seja a mesma coisa, né? Seja a mesma coisa, só que outro, de uma outra forma, né? Já mostrando que é a Guerra de Clãs 2. Bom, essa é a ideia do que a gente sabe, se tá confirmado ou não, não sabemos, então ainda sem confirmação, galera. A outra imagem que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, apareceu aqui no TV Royale, essa imagem do clã com 200 membros, na verdade ele tinha 5 de 200, então possibilidade de ir até 200 membros no clã. Na verdade, o que acontece, a gente tem ali nessa imagem um clã como tendo sim 200 pessoas, mas no Twitter, no Twitter, o Drew colocou ali ó, um respondeu uma pessoa que tava comentando sobre o vídeo e falou, pô não era melhor baixar de 200 pra uns 80 pelo menos, pra poder ficar de boa pra controlar e tal? E aí, é, mais chance para competitivo, né? Ele até fala ali. E aí o Drew responde lá, na verdade, os 200 que apareceu foi um erro, um bug do, do vídeo. E que, na verdade, não vai vir isso nessa guerra de clãs. Mas, se apareceu lá, por que apareceria lá? Será que eles já estão testando alguma coisa para muito pra frente? Porque a gente sabe que a Supercell testa coisas lá pra frente, né? Então, hoje, pra guerra de clãs, não tá confirmada... Mas, pro futuro, quem sabe, né? É que é complicado, imagina você gerir 200 pessoas numa guerra de clãs totalmente nova Então, eu acho que é melhor ir com cuidado aí, tranquilo, né? Então, acho que o que a gente pode falar agora é que não tá confirmada Mas, pro futuro... Vamos lá, então! Mais uma coisa pra vocês A outra novidade aí é que apareceu, e esta sim tá totalmente confirmada É o rei nível 14 Nível 14 no rei... Traz aí também nível 14 nas cartas Então teremos rei nível 14 Nível 14 no Clash Royale confirmado galera Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Essa imagem apareceu durante a TV Royale e deixou todo mundo de cabelo em pé Menos eu É, menos eu rapaziada Todo mundo ficou cabreiro e falou Ué tem alguma coisa, algo de errado, não está certo nisso, hein? Bom, a gente vê aqui nessa imagem, o gigante com uma carta épica. E todo mundo sabe que o gigante não é uma carta épica, né? é uma carta rara. E aqui ele aparece como épica e meio nebulosa, né? Parece que tem alguma coisa na frente ali, meio que não deixando ver direito a imagem do gigante. É um gigante, sim, é um gigante. Agora, por que ele estaria épico? Bom, a gente tem duas possibilidades aí, né? A primeira possibilidade é que é, eles vão mudar de, de gigante, o gigante de, de nível, né, de rara pra épica. Eu acho que não faz sentido, acho que não me lembro deles terem feito isso antes, e acho que é a menor das possibilidades. Outra possibilidade é eles terem errado, o que eu acho muito difícil, se tratando do Supercell, né, eles não erram, né. Eles, quando eles erram, eles vêm a público comentar, eles não comentaram sobre o gigante por enquanto. A outra possibilidade é que eles usaram a imagem do gigante pra deixar ali uma estigada, né? Dar uma estigadinha de leve para de repente, é, testar uma nova carta lá dentro, hein? Lá dentro do jogo, na hora de gravar, gravou. Mas eles estavam testando uma nova carta, de repente, quem sabe? Uma carta épica nova. E quem sabe seria a centésima carta do Clash Royale? Sim, porque hoje temos 99 cartas. Quem sabe aí pode aparecer a centésima carta do Clash Royale. E quem sabe não é uma carta épica e seja essa que está camuflada pelo gigante, hein? Boa pergunta. Bom, confirmado ou não? Não está confirmado, ainda é a dúvida. Vamos ter que aguardar. Uma outra imagem que apareceu foi essa daqui, rapaziada. Todos os modos do, do, da nova Guerra de Clãs. É, aqui do Clash Royale Foram revelados, eles mostraram todos Tem o modo ali do barco que você É, é o PVE, né? O modo PVE Que você monta suas defesas e aí vai rolar Que é o primeiro modo que você entra Na guerra você vai jogar O segundo ali que é a batalha comum, né? Um contra um, tranquilão A terceira é o um modo de um contra um, mas melhor de três, né? Então você vê lá que tem ali os duelos, é o duelo, né? Chamado duelo, e quem vencer duas partidas ganha GG. Esse é o terceiro modo. O quarto modo seria esse, que a gente não teve informação nenhuma, que aqui na tela ele só bota ali duas cartas e o símbolo de, de, de, de troca ou de volta, que a gente não sabe. E depois a gente sabe que já chega na, na liga de guerra de clãs, que é tipo um, um outro passo que eu falo daqui a pouco. Bom, nesse modo aqui a galera tá viajando nas ideias, tá pensando muitas coisas. É, então, uma das coisas que eu vi lá no Reddit, que a galera tá falando bastante é... Imagina se esse aqui for um modo de jogo Onde você entra, você tem ali quatro escolhas e de decks pra você fazer ó Deck de Gigante Cemitério, Deck de Spark, Deck de Lava e Deck de X-Besta Escolha um, na hora que você escolher é, Você não tá escolhendo a sua, o seu deck Você tá escolhendo o deck do seu adversário Então não é escolher cartas pra você e pro seu adversário como a gente tem hoje E sim, escolher o deck que o seu adversário vai jogar Então você entra no jogo sem saber seu deck, mas sabe o deck que você vai enfrentar E aí o que é a ideia? Você vai tentar, é claro, dar o, o, o deck mais fraco entre os que aparecer pra você Pro seu adversário jogar Então, isso daí você já vai saber qual que é os decks do adversário Agora, se ele vai jogar bem com esse deck ou não, aí é outra coisa Porque imagina, você dá aí um deck muito forte, por exemplo Dá um deck, aparece lá, deck de morteiro Ah, vou botar o um morteiro pro adversário porque realmente ele não manja muito. Aí do outro lado tem um Lucky Dubs, mais conhecido como Mortar Dubs. Ou um Lapocati. Meu amigo, GG. Não tem jeito, né? É bem complicado. Então, é meio complicado se for isso daí. Você tem que tomar cuidado de qualquer forma. Nem né? sempre o mais fraco é o mais fraco. Bom, isso tá confirmado ou não, Bruno? Não está confirmado. É apenas uma suposição, uma ideia do que pode ser... Esse, esse modo de jogo aqui, hein galera Agora, eu achei muito legal essa ideia E se não rolar, eu vou até sugerir pra galera da Supercell Porque é uma ideia muito bacana Vamos lá, vamos aguardar pra ver se se confirma ou não Por enquanto... Nada confirmado. E a última imagem, essa daqui galera, que é onde você chega, passou por esse modo que a gente não sabe muita coisa ainda, você chega ali na bandeirinha onde tem recompensa, você ganha ali muita recompensa, eles jogaram até vários baús lendárias e tudo mais e a gente chega aí no momento máximo, que seria a liga de guerra de clãs do Clash Royale. Agora totalmente reformulada e até com uma arena em especial, a arena linda que é aquela arena que aparecia no topo de uma montanha gigantesca quando eles estavam passando ali para aquela animação para chegar na no fundo. no final onde estava essa montanha, né? então você percorre todo esse caminho para chegar aqui na Liga de Guerra de Clãs e aqui eles falam que a gente vai duelar contra os melhores clãs de guerra do mundo, então Aqui seria o Supra sumo: o nível mais alto que você pode chegar na guerra de clãs. E pensando um pouco também nos outros jogos do, da Supercell, o Clash of Clans trabalha muito bem essa questão de liga de guerra de clãs para um nível absurdo, nível competitivo. Bom, eles têm ali as guerras normais, ainda eles têm um, um período que é, são sete dias de guerra, que eles chamam de liga de guerra de clãs, e eles vão. A gente vai jogando ali e vai duelando contra outros clãs. E consegue ser primeiro, segundo, terceiro. E a gente fica numa colocação boa. A gente sobe de nível, vai subindo de nível. E aí cada clã tem um nível. né? A nível, ele é mestre, ele é campeão. E lá no Clash of Clans, quando você chega no nível mais alto da guerra de clãs. Que você alcança depois de jogar várias guerras de clãs. E ganhar todas elas. Ou conseguir muita uh, ascensão em todas elas. Você chega num nível que é a de campeão 1. E estando na campeão 1 do Clash of Clans, você vai jogar mais uma liga de Guerra de Clans. No dia da Guerra de Clans, você vai jogar uma, mas vai ser só com quem está na liga de Guerra, na liga Campeão 1. E aí, essas pontuações de todo mundo no mundo que está na liga de Campeão 1, entra aí, somam, todas se acumulam e o time, os times que mais, os quatro maiores times que mais fizerem pontos nessa Guerra de Clans da Campeão 1, vão ganhar vaga. Para a seletiva do mundial Então, olha o nível do que pode se tornar o Clash Royale E do que pode se tornar a Liga de Guerra de Clãs A importância Então, vamos ver como vai ser Mas isso é uma possibilidade muito grande Tá confirmado? Não, não tá confirmado ainda É uma possibilidade? É uma possibilidade, é claro Bom, mas isso a gente vai ter que aguardar para saber Então, Liga de Guerra de Clãs com competitivo é possível, mas não está confirmado ainda. Bom, galera, é isso. Esses foram os pontos. As seis coisas que a gente acabou não tendo muito detalhe, não tem muita explicação, mas que podem vir aí pro futuro do... Clash Royale, ou da Liga de Guerra de Clãs, ou da, da, das Guerras de Clãs, vamos aguardar. Bom, mas se você gostou desse vídeo e quer mais detalhes de cada um dos níveis, eu vou fazer vídeos explicando cada modo de jogo, então comenta aqui embaixo, deixa o seu like, e é claro, manda aí aquele salve que eu vou responder e dar coraçãozinho, beleza? Então é isso, manos, nos vemos daqui a pouco com mais vídeos de Clash Royale. Tamo junto, é nóis, falou!